Oi, gente! Como vocês estão? Beleza? Gente, eu fico... eu fico sem saber como me chamar às vezes, sabe? Porque eu tenho tantos apelidos. Oi, gente! Pode baixar um pouquinho aí, por favor? Eu preciso de um microfone. Alguém me manda um pix para me comprar um microfone? Quanto tempo faz que eu não gravo um vídeo? Meu Deus... Eu tô desenferrujando, né, gente? Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo, assim. Pego, o e falo, não, vou ali gravar um vídeo. Eu sou idiota, gente. Então, se você se acha idiota também... Vamos nos conectar aqui Então nesse vídeo eu vou me maquiar Enquanto eu falo sobre uma coisinha que eu sinto Que é a despersonalização eu Não sei se vocês conhecem Provavelmente não E eu conhecia também Lembrando, tá, gente Que eu não sou maquiadora profissional hum, Eu só queria explicar o meu cabelo E a razão de eu colocar isso aqui E eu falei sobre o Eu já perdi totalmente a minha linha de raciocínio Vocês vão poder apreciar a minha testa, que eu sei que vocês adoram Eu tô colocando esse negócio aqui pra parecer que eu sou uma maquiadora profissional E que sou top de linha Mas na real eu nunca coloco isso daqui Porque sempre que eu vou me maquiar, eu me maquei correndo E faço qualquer coisa correndo Só pra sair correndo Porque eu demoro pra me arrumar Então eu sempre saio correndo e sempre chego atrasada Eu já fui em psicólogos várias vezes na minha vida Ai, ah, eu tô descascando aqui, tá, gente? Porque eu peguei só sol desde os meus 10 anos, 8 anos... Ai, ah, não sei, gente. Por essa faixa, assim, etária, eu fui em psicólogos. Não em muitos, tá? Mas em alguns aí. E eu nunca conseguia, tipo, me sentir bem, conversar, porque eu era tímida e não passava a ideia de eu contar os meus problemas e coisas que me deixavam triste e mal para um desconhecido, tipo era assim, eu não contava nem para minha mãe, nem, nem para absolutamente ninguém. Ninguém. Olha, foi começar a contar há pouquíssimo tempo. Tipo, eu mentia muito também. Eu não conseguia falar meus reais sentimentos nada. Tinha muita vergonha, muita, muita vergonha. Eu tinha uns problemas fora da casinha, né? Um dos problemas que veio presente bastante na minha vida Foi a despersonalização Que eu não sei se é realmente isso, tá? Despersonalização Eu vou explicar pra vocês o porquê depois Eu sempre falava pra minha mãe Que eu parecia que eu não estava aqui E que isso era um sonho E que parecia que era um filme que eu estava assistindo Sabe? A minha vida Como se eu estivesse assistindo a minha vida Como se... Eu estivesse aqui, uma Luísa aqui fazendo as coisas, pá. E outra Luísa aqui, só simplesmente parada assistindo. E eu fosse essa Luísa e aquela Luísa fosse um filme, um sonho, qualquer coisa. A minha mãe me contou, né, que quando eu era pequena eu já falava sobre isso que eu sentia. Então não foi algo depois, sei lá, algum trauma, algo assim que pode ter causado. Não, quando eu era pequena eu já falava isso pra minha mãe E eu até lembro de, de eu quando eu era maiorzinha já ma Mas ainda pequena falando, né? não seja pequena ou mas... Eles sempre fazem essa piadinha com a minha altura, né, gente? Eu tô de olho em vocês Ninguém me pede de fazer essa piada com a minha altura Porque ninguém me conhece pessoalmente Então, gente, eu tenho 1,80, tá bom? Muito obrigada Passa esse bagulho aqui que realmente, gente, sempre me senti desse jeito é muito estranho Eu vou falar pra vocês Eu acho que é um bagulho de... Uma das coisas mais estranhas que existem nessa vida É isso A pura sinceridade Eu sempre me senti assim como se não estivesse aqui Como se fosse todo um sonho E sei lá, nada realmente importasse Sabe aquela música do Fred Mercury? Is this the real life? Is this, Is this essa música aí é uma música, inclusive, que eu me identifico. Quando eu escutei essa música, quando eu vi a tradução dessa música pela primeira vez, eu fiquei chocada, gente, porque eu me identifiquei completamente com essa música. Eu falei, e a partir dessa música eu comecei a amar o, o Fred e tal. Gente. Enfim, do nada Eu acho que ela não fala sobre isso Sobre a despersonalização em si Mas é uma música que eu me identifico muito Por ter essa bagaceira. Pra mim era algo, tipo, que só eu só, Que era só eu Só eu me sentia assim Ninguém mais que eu nunca vi ninguém, absolutamente ninguém Falar sobre isso Então eu falava, é, é isso mesmo Eu sou louca <risos> Mas é um louco que dá pra te dar tipo eu tinha muitas teorias quanto a isso até hoje eu tenho teorias mais ou menos eram assim eu sou alienígena eu tô em coma a que eu tô em coma era a que eu mais era a que eu mais acreditava e até hoje eu acredito um pouco gente eu taquei base a que eu mais acreditava era isso que eu tava em coma e que aquilo ali era meio que uma realidade que a minha cabeça criou enquanto eu tava nesse coma. Então eu tinha uma vida totalmente diferente, na real. E eu tinha, sei lá, sofrido um acidente, batido na cabeça, qualquer coisa. E aí eu tava em coma e minha cabeça criou aquela realidade. Ah, eu tampei minha pintinha. Isso era tudo na minha cabeça, essa nossa realidade era... É tudo, era tudo na minha cabeça. Ah, gente, é muito confuso assim, eu nem sei explicar direito. Fui crescendo e eu nunca parei pra pensar, pô, vou pesquisar, né, pra ver se tem alguma coisa falando sobre isso. Não, eu simplesmente nunca parei pra pensar nisso Que eu podia simplesmente pesquisar, né? Porque eu sempre pesquisei tudo isso, isso daí que é uma coisa muito importante Eu nunca tive essa ideia de ir lá e pesquisar Até que, eu acho que isso foi na quarentena, inclusive, pra falar Eu acho Eu tava lá de boa no YouTube Do nada apareceu um vídeo de alguém falando O título era Despersonalização, aí a capa falando parece que eu não estou aqui, sei lá Coisas do tipo assim, sabe? Eu fiquei bem interessada porque era alguém falando tipo Parece que eu não estou aqui Essas palavras E eu fiquei em choque, tipo Eu preciso ver esse vídeo E eu fiquei em choque E aí eu coloquei para assistir o vídeo E aí, gente, eu não lembro se era um psicólogo Ou se era alguém aleatório falando... Que também tem isso Descobri a despersonalização através desse vídeo E eu sou grata a esse vídeo Muito obrigada a pessoa que fez esse vídeo Descobri, né, a tal da despersonalização e da desrealização E eu comecei a pesquisar Eu pesquisei muito vídeo sobre Pra mim entender esse bagulho E aí eu vi que existia despersonalização, realização e eu fiquei passada Eu vi que era uma porcentagem muito pequena de pessoas que tinha isso Quando eu tô, por exemplo, vendo uma série Ou, sei lá, mexendo no computador Vendo uma live, YouTube Qualquer coisa, assim, nesse estilo Eu me sinto um pouco melhor, sabe? Do que quando eu tô, por exemplo, andando numa rua Com o sol Bem na minha cara Eu me sinto um pouco mais viva Digamos assim Porque eu nunca me sinto viva, gente Dá um tapa em ti, joga uma água gelada Sei lá, nada disso, de... Porque é uma sensação agoniante, sabe, gente? Vocês sabem a ideia do infinito? Tem os números e tal tem... E tem a ideia do infinito, dos números infinitos E coisas infinitas Você não consegue pensar no infinito É estranho Pra caramba, é uma coisa que o cérebro parece que buga, sabe? E essa minha sensação é assim É como se, tipo, se um carro vindo na minha direção Eu só ficasse parada, sabe? Eu voltei para psicóloga agora, gente. E outra coisa também que me deixava meio assim de pensar que eu era a única no mundo que tinha isso era que eu nunca tinha conhecido ninguém desse jeito, né? Hoje em dia eu conheci finalmente alguém que tem algo parecido, pelo menos. Um colega meu, ele me falou que ele se sente desse jeito em certos momentos, não é o tempo inteiro. E ele me disse que sente assim o tempo inteiro, que eu me lembro. Mas quando eu disse isso, ele tava chapado, então. Eu queria pedir pra você, si, se você se identifica com esse sentimento, você comentar. Qualquer coisa que você saiba sobre isso. Mesmo que você ache que, ah, não, não, não se parece tanto, por favor, comente. Se tiver ativado nos comentários do YouTube no barra. Esse sentimento só foi aumentando com o passar do tempo. Foi aumentando aos pouquinhos, bem aos pouquinhos. Gente, se... Tratem, dizem de vocês Tá tudo borrado Eu vou deixar assim mesmo, porque eu já desisti Isso é outro traço meu também desisto das coisas fáceis Inclusive tô tendo déjà vu agora Não consigo dist distinguir muito bem a vida De um sonho Às vezes eu, eu tenho uma memória de alguma coisa que aconteceu E aí eu fico meio confusa Tipo, aquilo aconteceu mesmo ou foi um sonho? Vocês estão acompanhando A minha decadência <risos> Mas sei lá, né, gente Pelo menos eu sou bonita Essa vai ser a moral do vídeo Então, gente, a maquiagem ficou assim Vocês sabem que eu não sou profissional nem nada Eu só soltei o cabelo Eu acho que não é, O look completo ficou assim, gente Coloquei esse acessóriozinho aqui no joelho, gente, que eu não gosto muito de joelhos. O anel piscante. A luva tá rasgando, mas a gente finge que é estilo. Você quando começou a falar, você começou a montar as palavrinhas e formar texto, você já começou a falar sobre isso. Você não tinha nem contato com a internet ainda, né? Você nunca nem tinha escutado falar, nem eu, sobre isso. começou a falar, mãe, parece que eu não tô aqui, parece que... Nada disso aqui é real, parece que tudo é um sonho. Aí eu levei aquele impacto assim, né? pensando que era coisa assim, oh, meu Deus, eu, meu Deus tá querendo me avisar alguma coisa, eu fiquei preocupada. E volta e você falava isso, e até hoje, né? Isso. Isso. isso acontece. Muito obrigada. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Eu espero que tenha dado pra vocês conhecerem mais sobre a despersonalização. Eu falo com esses nomes, mas eu não sei se aí realmente tem alguma coisa a ver, tá? Porque eu não sou profissional nem nada. Um beijo da Anitta e tchau! Olha hoje se você, rico, rico você. Né? Gostou? bonito, né? É que eu tô copiando a pipoquinha. Ah, tá? Vou te mandar você morar lá na casa dela pra você ver que tá no chão. Tô vendo aqui pelo seu... Sub... Ficou muito boa essa maquiagem.